Saudações e delícias, sejam de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melusso eu não abri Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim rapaz, mais um vídeo aqui de gameplay delicioso Desta vez trazendo um Pro Player jogando com Ryu para vocês E o nosso querido Flawless Deku jogando mais uma vez com o nosso brother Jamie Cara, sim, a gente já viu muitos gameplays dele aqui no canal Dele jogando com o um personagem que é foda pra caramba e nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês hoje aqui, ele joga com um player muito foda também, né? um jogador na verdade de Ryu, que domina bem as partidas até, com o personagem também, saca? Então são partidas assim, de alto nível, e vocês vão ver aqui como é que o negócio fica bem divertido de assistir. Então já deixa seu likezão se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí, entre os dias 6 e 12 de outubro, nós do Minha estaremos lá todos os dias, poder dar um abraço em você querido inscrito, e já estamos com ingressos da Brasil Game Show para poder sortear para vocês aí nesse mês de setembro, então fiquem ligados principalmente nas nossas lives que vão acontecer esses sorteios, beleza pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder começar a conferir essa parada, estamos aqui com o um vídeo devidamente preparado, como eu disse mais uma vez, esse vídeo ele vem do canal do Flawless The Cool, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado, para vocês darem uma olhada lá no vídeo depois na íntegra se inscrever no canal do cara, deixar um like, deixar um comentário, poder dar uma força para ele também pois ele tá trazendo muito conteúdo legal do jogo para nós Então vamos lá Eu vou deixar o vídeo aqui mutado, né, como de praxe porque não tem som basicamente, é só os botões e tudo e a gente vai comentando cada uma dessas lutas, ó. Vamos lá Começando aí a lutinha do nosso querido Ryu lembrando que o Flawless Deku tá de Jamie, né e o outro cara ali, que eu esqueci o nome dele agora, tá até no título do vídeo ele tá jogando de Ryu, ó. já começamos aí com um cross-up do Jamie que não conseguiu completar o combo, mas acabou pegando ali o último hit Ryuzão da massa ali acabou fazendo um tatsu ali completo, ó, que acabou pegando um excelente combo de 4 hits ali no canto, botando uma pressão absurda no Jamie agora. Dá pra poder ver que o cara manja um pouco mais ali do gameplay do Rio, mas o Flawless Deku cool, a gente sabe também que ele tá bem acostumado com o Jamie, com base na quantidade de partidas que a gente viu aí acontecendo nos vídeos que a gente trouxe aqui no canal, né? Mandou ali aquele cross-upzinho maroto. Ó, se afastou ali, acabou conseguindo aproveitar ali o Hadouken. Mandou ele já um combinho, situação complicada ali para os dois lutadores, rapaz, olha só os filetes de vida que tem ali de cada um deles E o Jamie acabou levando melhor nesse agarrão, mano, acabou que o vídeo aqui ele deu uma baixada para 360p, eu acabei não vendo, mas estamos em 1080p mais uma vez, pessoal, vamos lá Jamesão ele já conseguiu um golpezinho, ativou as bebidas, no caso que ele já tá com 4 Mandou o combi ali amplificado, mandou um overhead ali, drive rush com um agarrão, meu Deus, engana pra caramba esse trek hein? A pressão absurda que o rio tá sofrendo ali agora, tá, dá pra ver que o Flawless Deku tá com um domínio muito grande do jogo, principalmente do personagem Jamie, né? Que é o que ele tá jogando mais ali, rio tentando sair da pressão de todo jeito, mandou aquele combaço com Critical Art ativado, que coisa linda, olha o dano. Olha o dano disso, galera. 7 hits ali, só precisou de um hit confirm, cara, pra poder mandar um critical art ali e quase igualar a partida. Jamie tá com o drive rush ali, ó, esgotado. Drive rush não, a barra de drive, perdão, esgotada, acabou de se recuperar ali. Fez um Tatsu meio que na loucura, defendido pelo Jamie e acabou sendo punido. E o Jamie que levou melhor nessa luta aí, cara. Eles estão fazendo, até onde eu tinha visto aqui, uma melhor de 3, parece, né, os dois lutadores. Vamos lá. Primeira luta aí agora do nosso querido Jamie. Ryuzão já botando aquela pressãozinha ali agora. Tenta um cross-up, ele não conseguiu nada. Muito bem defendido ali pelo Jamie, os golpes do Ryu. Mandou um Shoryuken ali agora, não um salto, hein? Perryzinho ali começou tarde demais, acabou tomando um o que Não consegue a conversão completa. Agora sim, nossa, deu, ele uifou o terceiro hit. Ryuzão ali agora mandou aquela bica com o Shoryuken convertendo três hits ali também. Mais um <risos> Shoryuken de pé ali no pulo do Ryu. Ó, colocando ali o personagem no canto Já vai o Jamie aplicando a sua pressão Saiu muito bem do agarrão ali agora Tomou mais um agarrão, meu Deus, mas é agarrão Que tá comendo solto ali, né? Por parte do the do Cool, principalmente Ó, já conseguiu uma conversãozinha ali Marota, meu celular tá despertando No meio da gravação ali, rapaz, que coisa Vamos lá O ali já botando aquela pressão absurda Já tá com três bebidas ali Mais uma ele consegue ativar o boost Mas eu acho que ele não vai acabar não precisando Aí mandou aquele overhead ali nossa, que conversão, até fiquei calado ali prestando atenção porque eu fiquei tenso no final dessa luta, cara. Ryuzão conseguiu uma bela conversão nesse final aí pra poder levar o primeiro round, hein, mano? Jogando super bem ali, ó mandando aqueles foots ali, observando o oponente com calma para poder verificar ali melhor, o melhor momento de reagir, né, vamos dizer. Conseguiu um belo cross-up ali com a conversão que acabou não sendo completa, faltou um hit, eu não sei se isso foi proposital. Valeu, HP dos dois personagens ali no momento Estão igualados Ryuzão acaba conseguindo um combo ali agora com esse Shoryuken no final Jamie consegue uma bela conversão Vai observando, ativa ali as quatro bebidinhas Poder dar aquele boost ali nos seus ataques Ryuzão defendendo super bem a pressão do Jamie ali agora Consegue uma, uma, uma pequena conversão assim, vamos dizer assim né? Consegue um belo Shoryuken também Tá pra poder fechar esse round ali agora Ryu, vantagem extrema pra ele nesse momento Mas o Jamie ele pode virar ainda, hein, mano Critical Art ativado ali pro Ryu Jamizão botando aquela pressão e consegue um belo cross-up para poder fechar a segunda luta, o Ryu, mano. Mandou bem, hein? Mandou bem pra caramba, jogou o que sabe ali. Ó, Jamizão mandou ali com seu drive rush, deu aquela enganada ali, conseguiu um belo agarrão, Ryu ali no pulo. Jamie mais uma vez no seu counter-hit ali com golpe low, completando com o combinho, já botando aquela pressão com o Ryu no canto. Situação complicadíssima agora Pro Ryu. Mandou um agarrão ali, tentou mais um plantamente defendido Tem que ficar esperto com esses agarrões do Flawless Deku, mano Conseguiu um counter hit, mas não a conversão completa Excelente Shoryuken ali agora no pulo Olha aí, ó Parou ali a string no meio, achando que não ia converter completamente Mandou um overhead ali que não foi totalmente completado, vamos dizer assim, em termos de combo Mandou um parry ali, ó Mandando Hadouken a rodo, tentando sair dessa pressão do canto Mais um agarrão do nosso querido Flawless Deku Olha só, mano, o overhead dele com o um low do Ryu Os dois se bateram ali, vamos dizer, né? Nossa, e foi bonito ele agora o agarrão, mas não conseguiu fazer a punição O jogador de rio, cara, faltou um pouco mais de experiência no Street Fighter 6, vamos dizer assim, saca? Que como a gente disse nos outros vídeos, né, a galera ainda tá aprendendo Isso aí são builds de teste que eles pegam nos eventos para poder brincar ali, jogar e tudo mais E como a galera tem experiência em jogos de luta, saem umas lutas mais alto nível, vamos dizer, né Mas quando essa galera tiver o jogo em mãos, aí a gente vai ver partidas de altíssimo nível de verdade, cara Tá, vamos lá, Ryuzão ali agora mandou um Hadouken. James já levou o primeiro round, né? Como, como eu disse, eles estão fazendo uma melhor de três, né? então já, já está então já acabando esse vídeo, vamos dizer assim. Riozão ele mandou aquele Hadouken, excelente Shoryuken colocado ali também. Já vai mandando uma chuva de Shoryukens, não é? Hadouken, né? Vai mandando uma chuva de Hadoukens ali agora no Jamie, colocando a pressão ali agora, Ryu no canto, uma situação complicadíssima, cinco hits ali, muito boa a conversão, mais um agarrão, nosso querido de Deku, mandou ali um overhead com drive rush, não conseguiu a conversão do agarrão, tava esperto o Ryu, nossa, não conseguiu ali no punish counter a conversão completa, tomou ali, a... nossa, que legal, mano, essa conversão, ele mandou uma voadora, nossa, velho, esse, esse Shoryuken ali, é... Meio que farofado, vamos dizer assim Que ele mandou no finalzinho aqui agora Parece que tava meio que escrito Nas estrelas, né velho? Mas olha só Essa conversão final dele aqui com o Voador ó, Ele pegou o Ryu lá em cima no ar Com a Voador e ainda conseguiu uma conversão Embaixo, mano Ficou massa esse finalzinho, ó Pum, pum, Bateu em cima, e quando ele desceu Ele conseguiu fazer a conversão com o Shoryuken de pé Vamos dizer assim do Jamie E aí o Shoryuken, escrito nas estrelas ali Meio farofado Acabou fechando aí essa série de três partidas, né? Mais uma vez pro nosso querido Flawless Deku E é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho de Street Fighter aqui Com gameplay para vocês, tá? Lembrando, pessoal, rapidinho aqui também Essa semana, na quinta-feira, nós teremos aí a TGS Onde nós teremos trailer de Street Fighter 6 Provavelmente com novos personagens pra gente poder conferir e também, no dia 16, sexta-feira, nós teremos mais novidades do jogo aí, provavelmente do World Tour, onde eles vão mostrar também pra gente um pouco do modo história, da campanha, que a gente vai criar personagem e tudo mais. Então a gente vai trazer essas novidades aqui pra vocês também. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários aí o que vocês acharam dessas lutas que eu acabei de mostrar pra vocês. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e fuem, meus amigos.